Alô, nossos nobres seguidores, nossas nobres seguidoras, final de ano chegando. E nós estamos aqui na Prefeitura de Mafra, no gabinete do prefeito Emerson Mas E claro que o prefeito vai conversar com vocês sobre como foi 2021 aqui no município, primeiro ano da gestão do prefeito Emerson Mass. E ele então conta para vocês que estão nos acompanhando no RMIX. Prefeito, tudo bem? Tudo tranquilo? Uma boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes da RMIX. Primeiro, parabenizar o jornal RMX né, pela excelência, pelo trabalho que vem executando, não só em Mafra e Rio Negro, mas toda a região. Né, um, um jornal que é referência, um jornal de credibilidade, que sempre leva as informações é, reais mesmo para a nossa população. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre as ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Mafra. Prefeito, podemos passar então já para a nossa... Para a sua pauta na realidade, que a gente vai acompanhar, então, juntamente com os nossos seguidores. Perfeito, Márcio. É, primeiramente, é, a gente falar um pouquinho sobre 2021, o ano que eu assumi a gestão, a partir de janeiro, né? Foi um ano bastante difícil, bastante conturbado. Até devido à realidade de que todo o povo mafrense e o povo brasileiro e, e o mundo todo sofreu com essa pandemia. Se a gente for fazer a avaliação, faz praticamente quatro meses que a gente está voltando a viver, podendo novamente conversar em grupo de pessoas, fazer reuniões que até então não era possível, né? Infelizmente tivemos muitas perdas irreparáveis em nosso município de pessoas que se foram, é, perdemos servidores nossos, aí amigos nossos que trabalhavam conosco, né? Que, Fica aí é, uma grande tristeza na, na nossa gestão essas perdas, mas ficamos, vivemos, né? Precisamos dizer assim, né, Márcio, que somos sobreviventes a tudo isso e precisamos seguir em frente e fazer o melhor trabalho para o nosso município, né? Fazendo uma parte de um resumo aí, Márcio, de algumas coisas que aconteceram, a gente vai dar uma pincelada no macro aí, que são muitas coisas, né? a gente falar detalhe por detalhe, nós vamos ficar horas e horas aí, a gente não consegue pincelar tudo, né? É, então, quando a gente assumiu a gestão, a gente nomeou uma equipe de secretários com base em conhecimento técnico, né? Então, são pessoas realmente qualificadas, preparadas. Começamos já trabalhando com o diagnóstico de cada secretaria, identificando os principais problemas, os principais gargalos, começamos a fazer os ajustes necessários e, com base nisso, começamos a criar o nosso planejamento estratégico, né? Então, cada secretaria hoje ela já tem determinado o seu planejamento, já sabe os seus projetos a serem seguidos. Todos esses projetos, hoje a gente utiliza uma ferramenta tecnológica chamada cgior Então, todos esses projetos estão detalhados dentro do sistema. Eu, como prefeito, consigo acompanhar passo a passo o que está acontecendo. E digo assim, Márcio, hoje é, nada acontece na prefeitura que eu não esteja sabendo. Né? Então, tudo a gente está acompanhando, está em cima, está monitorando, cobrando para que se tenham os melhores resultados possíveis. Diante da pandemia, também tivemos uma defasagem econômica no nosso município, a qual começamos a fazer alguns trabalhos específicos na área do desenvolvimento econômico, criamos alguns programas específicos de retomada da economia, como o programa Juro Zero, né, que é um programa onde a Prefeitura subsidia o juro para os pequenos empreendedores, realizamos um trabalho também de fortalecimento dos meios, com capacitações, orientações, né, nós vemos que hoje nós temos muitos microempreendedores no município, e se a gente for fortalecer esses microempreendedores, eles vão virar grandes empreendedores, então a gente está focando nesses pequenos. Realizamos alguns trabalhos também de atualização da lei de incentivo, onde modernizamos a lei de incentivo também é, do município. É, estamos na busca de novas empresas, já temos mais de 30 empresas aí para se instalar no município, é bastante coisa acontecendo. É, conseguimos também... Regularizar os ambulantes, nosso município, até então um ambulante e bafo, era a festa na floresta. Todo mundo entrava, vendia o que bem entendia, vendia chocolate, dava dor de barriga na turma, ia embora e acabou -se. Não, agora acabou com isso aí. É, precisa estar regularizado, né? e os nossos ambulantes estão sentindo também mais seguros, que estão vendendo, nosso carrinho de lanche, tudo, tudo hoje, todos hoje estão regulares, estão tudo certinho, isso também foi um avanço, né? montamos o programa Cidade Empreendedora dentro do município, só para a gente ter uma ideia, o tempo de abertura de empresa era em média então, de 13 dias para abertura de empresa de Mafra, baixamos hoje para um dia, então, somente um dia hoje a gente está com a empresa aberta. Firmamos convênio com o Sebrae também para um trabalho mais emprego. Então, muita coisa boa acontecendo na, sala, na, na, na área de desenvolvimento econômico. E também cai inauguração da nossa sala do empreendedor, que fica aqui na, na Praça Lauro Miller. Né? que todo empreendedor que precisar de qualquer tipo de suporte, consultoria, recursos, né, orientações, pode procurar nossa sala que estará à disposição para melhor fazer para os nossos empreendedores. Né? É, na parte de obras, muita coisa acontecendo. Então, quando o nosso secretário assumiu a Secretaria de Obras, estava com uma grande dificuldade com, relacionado com manutenção de máquinas. Estava um parque de máquinas bastante sucateado. Montamos uma equipe muito boa de manutenção, essa equipe regularizou as máquinas, conseguimos comprar os insumos necessários. Colocamos é, quase todo o parque de máquina hoje está funcionando. Estamos com um problema bom hoje com falta de motorista, né? que a gente não pôde chamar de concurso por causa da lei do Covid. Mas ano que vem a gente vai estar reajustando já isso aí também. É, foi feita a base de uma ponte nova por mês no interior também. Temos cinco pontes de concreto que estão sendo instalados já agora no início do ano no interior. Tem mais três para chegar, então vão ser oito ao total. Estamos é, com a dificuldade de pedras. É, as nossas pedreiras já estão quase a ponto agora de ser regularizadas e liberadas para retomada E aí se a gente vai conseguir fazer um programa... De, de pavimentação muito boa nas nossas estradas interiores, conseguindo colocar pedra mesmo necessária, que até hoje nós estávamos comprando. Então, estava somente pagando incêndio. Né? E, e início do ano, a gente vai estar voltando também com o programa tão esperado, principalmente pelos nossos agricultores, que é o programa Porteira Dentro. Né? Então, tem muita coisa boa para acontecer, tem algumas pavimentações que já estão licitadas. Né? É, a exemplo da Rua Santa Cruz, que já está licitada, aí, que vai começar agora também a pavimentação já tem as ruas que foram terminadas, a pavimentação, nós pegamos projetos, mas nós que executamos, a exemplo da tabeleão né da, da Ramiro Rutes, também está em fase de finalização, a Vila das Flores também terminou a pavimentação, e tem outros que vão iniciar, e como na Vila da Solidariedade, já estamos também com o processo pronto para iniciar, e outros projetos aí que estamos para concretizar início do ano, né? e tem muita pavimentação que vai acontecer na nossa cidade início do ano. com, com Ainda com uma, uma situação do nosso também é saneamento, básico, né? saneamento básico, a empresa já está licitada em parceria com a Casan, já está instalada no município e neste do ano também retoma as obras de saneamento básico. Né? Na educação, muita coisa boa acontecendo na educação, então praticamente quase todas as nossas escolas estão sendo reformadas, né? é, capacitamos nossos professores, valorizamos os nossos professores. Algumas notícias muito boas na educação, mandando fazer um uniforme muito bonito para as crianças, até com o Japona, aquela Japona que até que ela é impermeável, muito bonita também, vai estar sendo entregue no do ano. Mafra, a partir disso do ano, Márcio, ela vai contar um sistema de, de ensino de apostila. Aquele mesmo sistema do SEMA, sabe? todas as escolas do município vão ter esse sistema. E o mais interessante, de forma gratuita. Tudo por conta do município. A gente vai ter um avanço muito grande na educação com isso. Né? E também uma outra notícia muito bacana também na, na educação. Mandamos comprar ar-condicionado, esse dia de calor, ar-condicionado para todas as salas de aula. Todas as salas de aula do município vão ter ar-condicionado. Os nossos professores vão estar recebendo um notebook né, para preparar as aulas, para melhor aplicar as aulas. Todas as salas de aula terão um projetor específico. Então, nossa educação, vou te falar o seguinte, Márcio, vai ser melhor do que a particular. Nossa, vai estar tá muito boa, vai estar tá muito boa mesmo. Né? E nossos professores estão preparados. Compramos também equipamentos específicos para é, ajudar crianças com, com autismo, né? que é chamado play table, uma mesa inteligente, também vai ajudar as crianças com defasagem escolar. Né? Compramos alguns alguns carros novos, a exemplo de um furgão Sprinter, que veio novo agora também. Muita coisa boa acontecendo na educação. Nós estamos investindo mais de 8 milhões na educação em todas as escolas aí com reforma de quadras, coberturas, seja no interior, seja na cidade. Realmente estamos investindo na educação, que nós vemos que a educação é o futuro, né? Então a educação não pode esperar. Na saúde, na saúde, claro que tivemos aí um grande um grande desafio frente ao Covid, né? que foi acho que o pior momento da pandemia, foi esse ano, mas conseguimos superar, pegamos e transformamos a nossa UPA num no verdadeiro hospital de campanha, né? então conseguimos lá, eh, por mais que o internamento teria que ter sido por, por conta do Estado, o Estado não deu conta disso aí, nós como municípios abraçamos, que nós não podemos deixar ver o nosso povo lá frente morrer sem atendimento, nós montamos o hospital de campanha, colocamos 15 leitos dentro da UPA, Desses 15 leitos, quatro com ventilador, com, respira com, com respiradores, né? E, e foi dessa forma que a gente conseguiu salvar muita gente, muito uma frente né? com essa estrutura. Após isso, veio o desafio da vacinação, também conseguimos vacinar em tempo recorde a nossa população. Graças a Deus, hoje nós temos mais de 85% agradecer também a população mafrense que nos apoiou nesse momento quando tinha aquele momento de, de restringir de ficar em casa, ficava em casa se cuidava, ajudava e graças ao apoio de todo mundo conseguimos sair da melhor forma dessa pandemia muita coisa boa está para acontecer na saúde temos aí muito recurso também que foi captado, muito recurso para ser investido né? e, e, e com certeza a saúde de Mafra, ela está muito bem né? e com certeza tem muita coisa que ainda vai Melhorar. Né? Na parte de desenvolvimento urbano, então vocês devem ter percebido que MAFA ficou mais clara, né? O projeto MAFA mais clara foi substituindo as LEDs, então a gente está colocando LED aí em toda, toda a cidade, as principais ruas da cidade já tem hoje, né? A é, exemplo, até a rua Capitão João Brazo, né? tem uma ciclovia lá, a gente colocou as LEDs também, ficou muito bonito, o pessoal gosta de caminhar, é, correr, e inclusive a, a nossa corrida noturna né? do professor, professor Neto Al. Foi realizada lá, foi um sucesso também, foi muito bom, ficou muito bacana lá também. É, estamos aí intensificando também a questão de, de melhorias é, nas ruas de, com a questão da pavimentação. É, inclusive a questão locais que a gente não tinha, não tinha recurso para aplicar asfalto, conseguimos receber material reciclável. Né, que é o, o fresado, com esse fresado fizemos asfalto, então tem muitas ruas que a gente fez asfalto com material reciclável então isso aí também é graças ao empenho dos nossos servidores que tem, tem nos apoiado, né? muita coisa legal acontecendo, sabe? mas a gente se perde com tanta coisa que nem aqui Muitos projetos ainda para ser realizados na parte de desenvolvimento urbano, principalmente ligado à, à causa animal. Então, a gente já está trabalhando para construir o nosso canil. Né? É, também um local para a gente recolher animais de grande porte, por exemplo, de cavalos. A gente vê muito cavalo solto aí na cidade. Então, um, um orto municipal que a gente também está desenvolvendo para deixar a nossa cidade mais, mais florida. Né? Tem bastante coisa acontecendo. Na parte da agricultura... Nós mudamos um pouquinho o foco, né? que antes nós tínhamos três secretarias. Agricultura, meio ambiente, e, é, agricultura, urbanismo e, e obras. As três secretarias trabalham com máquinas e equipamentos. Hoje é a única que trabalha com equipamentos é a secretaria de obras. A secretaria de agricultura ela tem um desafio agora de trabalhar o fomento. O que é o fomento? Ajudar a desenvolver... Os... O nosso setor agrícola, principalmente trabalhando muito forte na agricultura familiar. Você veja que, que interessante, é, hoje, Mafra, nós gastamos em, com merenda escolar né, quase 2 milhões por ano. E esses 2 milhões acabam indo para fora, poderia ficar em Mafra. Então, a gente está fazendo um trabalho forte para dar o suporte para os nossos agricultores para que eles estejam preparados para fornecer para a agricultura familiar, é, desculpa, a alimentação escolar. Que dessa forma o dinheiro fica na cidade. Então já é um trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho que estamos fortalecendo e que com certeza vai trazer muito mais benefícios também para a gente. Temos o programa Mais Leite, é qual estamos trabalhando é, forte a estratégia para desenvolvimento da cadeia, da cadeia de leite. Temos o programa Mais Peixe, o qual a gente vai trabalhar também o fomento do, da produção de peixe, da piscicultura também no nosso município. É, estamos adquirindo algumas aquelas patrolinhas né, para manutenção interna da, da porteira dentro, que a gente vai estar tá, é, designando para as associações, né, no, no interior. Estamos com um trabalho forte aí também para trabalhar um trabalho chamado ELO, para fortalecimento da agricultura familiar. É, fizemos um trabalho de uma capacitação chamada, capacitação chamada Impretec. Empretec, um trabalho aí, um, um curso que é conhecido internacionalmente. Que o primeiro empretec rural foi feito no Brasil e a segunda turma desse empretec rural foi feita em Mafra. Formamos 30, 30 empretecos em Mafra aí que também estão disseminando o empreendedorismo no nosso interior. Que a gente vê assim. Hoje, é, é, o produtor rural não simplesmente com o homem do campo, a gente vê ele como um empreendedor do campo. Né? E a gente vai dar todo o suporte né? e, e, e formas aí de ajudar para que eles possam desenvolver ainda mais as suas atividades, dessa forma gerando mais, mais renda e emprego no nosso município. Né? Na parte da Secretaria da Administração, então a gente tem trabalhado também para valorizar os servidores, aqueles servidores que, que querem realmente fazer a diferença. Estamos pagando as letras atrasadas, desde 2016 foram pagas. É, foi feito um reajuste agora também devido à inflação de 11,08% para nossos servidores. Né? Então, estamos trabalhando realmente para valorizar os servidores que, que estão mesmo é, afim de, de, de fazer a diferença. É claro que assim, quando você trabalha com um grupo de pessoas... Nem todos querem vestir a camisa, querem trabalhar realmente para resultado, né? Mas a maior parte, eu só tenho a agradecer, só tenho a parabenizar pelo trabalho que vem executando de forma excelente aí dentro do nosso município, né? E assim, Márcio, de uma forma resumida, dizer assim que estamos fechando aí a parte também de, de contabilidade e, e fazendo a arrecadação no nosso município. É, a prefeitura hoje ela está em recesso até o dia 3 mas grande, grande parte das pessoas continuam trabalhando, como exemplo, eu estou aqui ainda trabalhando, semana que vem vamos continuar o trabalho, a Secretaria de Fazenda está trabalhando também aí dentro do, do fechamento fiscal, né? vamos ter aí um superávit muito bom, muito bom mesmo, né? fruto das nossas economias aí internas, dinheiro que vai sendo investido em melhorias a partir do ano que vem. E digo assim, é, numa balança, né, mesmo com a questão... Covid aí, que tanto nos prejudicou, é, foi muito positivo. Foi muito positivo, muita coisa boa aconteceu. É, estamos com muita coisa já, com a, com a bala na agulha, né, como se diz, que em janeiro já vai estar saindo mais de 10 milhões de licitações que conseguimos de emendas parlamentares. Essas emendas foram fruto aí do trabalho que a gente executou em conjunto com a Câmara de Vereadores. Gostaria de agradecer também a cada vereador, que esteve aí também buscando e trabalhando pelo melhor do nosso município. Agradecer a, a à Presidenta da Câmara, a Justilene de Triste, que também não me deu esforço para estar tá, é, sempre ajudando o Executivo. Se pode ter certeza mais que tudo isso aconteceu, é porque hoje a gente está trabalhando uma sincronia entre Executivo e Legislativo. Não existe brigas, não existe bicoinhas, né? existe cobranças, claro, isso é normal. É, o, o Legislativo deve cobrar do Executivo, mas sempre de uma forma muito educada, de uma forma tranquila, de uma forma diferente como ocorria antigamente. Né? Então, eu só tenho a agradecer a cada um dos vereadores também, né, por, essa, por essa sensibilidade, por essa é, harmonia entre os poderes, para a gente estar tá fazendo o melhor pelo povo na frente. Em janeiro, a gente vai estar tá soltando as licitações, aí mais de 10 milhões né, que, que a gente conseguiu de emendas junto com os vereadores, e com certeza quem ganha com isso é o nosso povo na frente. Né? no mais fazer um fechamento, né, mas foi um ano assim doloroso para todos nós. Né? Eu tenho certeza que esse ano o Natal ali vai ter um gostinho diferente para cada um de nós. O ano passado foi um ano, um Natal bem triste, né? quando a gente não podia estar junto com, com os amigos, com os parentes. Esse ano vai ser diferente, com certeza. E, e, e gostaria de desejar a cada um, cada um de vocês, o povo uma frente, um feliz e abençoado Natal e que 2022 venha Diferentes, que a gente possa realmente vencer essa pandemia, possamos voltar a, a viver né, em, em harmonia e em grupo de pessoas e voltar a ser feliz, o que é o mais a gente quer. Muito obrigado ao prefeito Emerson Mas, nos recebendo aqui no seu gabinete, já, nesse, já véspera de Natal, o final de ano chegando, trazendo então é, um, a prestação de contas a vocês que acompanham o RMIX no ar. Vocês que sempre estão nos acompanhando, prefeito. Só para finalizar, Márcio, gostaria também de enaltecer esse ano o nosso Natal, né? Natal de Máfora, esse ano foi um Natal diferente, né? A gente há muito tempo não via uma decoração bonita de Natal e esse ano a gente trabalhou de uma forma diferente, colocando decoração em todos os bairros da nossa cidade. E essa decoração nos bairros, cara, ela foi especial porque ela foi feita é, pela escola, o posto de saúde... E a comunidade de, de cada, cada bairro, né? Então foi feito pela comunidade, é que teve um gostinho muito especial. Então deixou a gente muito feliz ver a comunidade participando realmente dessas ações junto com a Prefeitura e dessa forma fazendo o melhor, né? Que foi o que aconteceu, a gente vê aí todas as praças da nossa cidade enfeitadas e bonitas, né? Obrigado, prefeito Emerson Mas. Realmente, com essa observação, a gente vai terminando, então, o nosso é, é remix do ar, aqui do gabinete do prefeito Emerson Mas e as comunidades, com toda a certeza. Cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, pode avaliar, está sendo avaliada também, quanto a este Natal que está chegando, com o prefeito Emerson Mas, então, contando um pouco de como foi, a administração em 2021 e, claro, projetou também em 2022. RMIX no ar com o apoio de Cicobre de Norte, são mais de 5 mil associados, faça parte. Você também, temos o apoio da Clínica Odontológica Romanha, na rua Doutor Ovando Amaral, número 100 no município Rio Negrense, no centro de Rio Negro. Nobre ofício, soluções residenciais industriais, sempre com a nobre ofício. E Papa tudo papando sempre os melhores preços.